Colocar abajur com tecido novo, pular orla nos remates, preparar as ligações elétricas, fixar o suporte do aplique de teto, conectar as ligações elétricas e colocar a lâmpada.